E aí guerreiros, guerreiros soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um videozinho de Crossfire. <risos> mais um vídeo de Crossfire, Crossfire vai de guerra, acaba não, Crossfire, acaba não. Então, hoje aqui vamos trazer, hoje falando sobre a cartela, né, edição especial de snipers que tem aqui, que contém, que contém eh, nessa cartela aqui, que você pode ganhar de principal, é a, a Barret Primordial, que é a famosa... Barret Hot Wheels. A WM Tormenta, que todo mundo já ganhou isso aqui no Amor e Sangue, né? O já pegou. A WM Furiosa, que é um dos destaques. Que essa aqui é muito bonita. Muito bonita. A WM vitoriosa, também já viu bastante, bastante vezes aí no, no, no, no jogo. A Barret Vitoriosa e a Barret Nebula vitoriosa. Então, essas são, são as recompensas principais, tá? E algumas recompensas secundárias. Que são as. As laterais aqui, o vertical e horizontal da cartela. Tá lembrando para vocês que, se você é novo, seja bem-vindo. Ativa o sininho, se inscreve. A gente sempre faz conteúdo de Crossfire, de PUBG, de, de, de... Acho só dos dois, por enquanto. Por, e outros jogos também, que a gente joga aí na atualidade. E... Você que é inscrito fiel, já deixa aquele like, já deixa o seu comentário aqui. O que, o que veio na sua cartela? A minha viu a, a, a Bart, né? A Bula Vitoriosa. Eu acho que eu não tenho essa, né? Mas também. Não sei. Vamos lá ver. Vem que vem, vem neném, vem o número da sorte que a Coluna que o boneco não tem. Ó, o macete aqui, gente, da cartela é o seguinte: o macete da cartela é você fazer co como que você vai ganhar número, ó? Você logando todo dia. Você jogando, se você, você logar uma vez por dia, você recebe três números. Se você jogar uma hora, você ganha um número. Tá? Então, um, um, acho que são um, joga, uma hora jogada. Ah, cada hora aumentou. Agora, uma hora é três números. Então, você pode ganhar até 15 números por dia. Você pode jogar até cinco horas. Nossa, o cara tá terrível. É, se você jogar 10 horas seguidas, você ganha 20 números. Tá, se você torrar GP, você ganha mais 30 números E se você comprar alguma coisa aí Que eu não aconselho No momento, que eu estou gravando esse vídeo Tá complicado Se você comprar uma VIP, você recebe 50 números Mais um número garantido É, tem que ver Se tiver bem na promoção, promoção Mas mesmo assim, eu acho que é mais fácil jogar Fazer as horas aqui do que gastar, né Então, vamos lá É isso, vem que vem, vem neném Aqui ó, o que, que você faz? Só abrir rapidão aqui ó Ó, ó, o macete, ó, ó, ó, você vai aqui, ó, abre sem parar aqui, ó, que você ganha muito número. Ó, já completei alguma coisa aí, ó, tá vendo, ó? O macete dessa cartela é esse. O macete dessa cartela é esse. Menos de, nem 10 segundos aí, eu acho, não sei, tô budeco, tô budeco, tô perdendo tempo. O macete dessa cartela é isso, ó, com 53 números, eu... Completei bastante coisa aqui, né? Completei, completei. Eu acho que não. É. Peguei bastante, não. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. É, com 53 números eu peguei É, 16. Tá mais tá mais ou menos, tá mais ou menos. Já foi pior, já foi pior. É, tá, tá tá tá menos pior do que antes. E, e ainda peguei as cinco caixinhas aqui. Acho que é da, ainda peguei 10 caixinhas da, da zodíaco ainda, ó. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, não percam, esse evento vai durar aí, é, esse vídeo tá saindo no ar no dia 15, então esse evento vai durar até segunda-feira, se eu não me engano, segundo, no finalzinho da segunda-feira é, de janeiro, tá bom? Dia 20 de janeiro de 2020, <risos> é o que tem que é bugado, tem que tem de que é bugado, tá bom? Então tem chance, só você jogar todos os dias aí, né? joga pelo menos algumas horinhas do dia, ou se você logar já ganha número e tenta completar a carteira, valeu? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Ah, e também eu vou dar um recadinho aqui. Tá tendo pouquinho... É, a frequência de vídeo tá um por semana aqui por enquanto, gente. Porque a gente tá em ritmo de férias, né? Eu tô arrumando algumas coisas aqui. Tô providenciando algumas coisas novas pro setup, microfone, essas coisas. Então, tá um pouquinho devagar, mas assim que... Que a gente for arrumando aqui, a gente vai voltando com as frequências, as lives também vão voltar, tá? Então fique, fique ligadinho aí nas redes sociais, nas redes sociais, no Facebook do boneco, porque eu vou estar explicando por lá sempre que aparecer a novidade. Tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia, ótimas férias pra vocês. Tamo junto, valeu e fui! Chupa bife! Não esquece o like, ô fedido.